Olá, sou Maurício Mococa é, hoje eu vim fazer um vídeo é, mostrar como funciona essas novas variônicas, que é, as varetas são de metal e os cabos são de cobre então nós vamos mostrar como é que elas funcionam na prática Essa, esse vídeo é mais ou menos uma noção para caçar ouro então o que que precisa usar na câmera para caçar ouro, cobre, metal nobre então agora eu vou passar pro Edson aqui e ele que vai continuar filmando bom, primeira coisa que nós vamos mostrar essas aqui são as varetas, telescópio o pessoal já conhece, já de outros vídeos mas vamos mostrando elas, pode ficar em pé, agora só em pé. então essas aqui, ó, essas são as telescópio e elas envergem e faz o ego você trabalha com elas aqui ó você joga em cima aqui as coisas então essas estão tá à venda também no mercado livre e elas encorrem e fica furo a gente põe guarde elas no bolso agora essas varetas aqui elas são metal esse aqui é um é um metalão, é de metal, 6.3 mm e são reforçados. São as varetas grossas, não tem nada de fraqueza não. O cabo é cobre e são rolamentados. Tem um rolamento aqui e outro rolamento aqui embaixo. Agora embaixo dela, aqui é a câmera. É uma câmera cada vareta. Essas são as tampas você tampa, é onde você coloca o ouro, você coloca diamante, ou você não coloca nada, você não coloca nada, as o que achar, elas achar, então agora nós vamos detalhes, porque nós vamos procurar o é ouro, nós não vamos procurar outra coisa, quer dizer que além do ouro ela pode também encontrar a bomba. mas ela ficaria mais ou menos mais para ouro, Agora, nós vamos detalhe. Se eu colocar elas, por exemplo, para caçar ouro, está na ponta do meu dedo. Eu coloco aqui na câmera, fecho. O outro aqui está na ponta do meu dedo, também vai para a câmera. Então, eu quero mostrar o seguinte. Aqui nós temos uma pedra de quartos. A região que tem ouro dá muito é ouro nesse tipo de quartos, quartos branco, quartos meio rosa, quartos leitoso, é, dá dá muito ouro cravado nesses quartos. Então, se você tiver numa região dessa, e você coloca, pega o detector, coloca o ouro na câmera, vai acontecer o seguinte. Aí você vai andar com... vai andar com as varetas Você lá vai andando e chegou numa região que só tem corte Aí o que que aconteceu? Você tem que pegar das cruzando cara, fica bem de frente cara. Então vamos voltar para trás que a posição da câmera estava ruim Aqui ó, eu tenho um corte no chão lá, eu vou passar eu vou pro lado desse corte Certo? Então, ao que chegar em cima do corte, vocês vai perceber que a vareta cruzou A vareta está cruzando eu tô com ouro na câmera. E a vareta cruzou em cima do corte. E esse corte não tem ouro. Agora, o que que vai acontecer? Eu preciso eliminar esse corte. Com o que que eu vou eliminar esse corte? Com um outro corte. Só que um quarto com dureza maior do que ele. Que é dois peda que é dois pedacinhos de topázio. E eu vou eliminar esse corte. Eu pode ser dois rubim também. Então é. Vamos agora colocar os topazes na câmera. Estamos abrindo uma câmera. A outra câmera. Aqui tá os pedacinhos de topazes. Aqui tá o outro. Um em cada câmera. Então tá o ouro e o topazes. Então na câmera. Agora nós vamos fazer o mesmo teste em cima do quarto. Então essa é uma parte importante que os amigos aí tem que ver o vídeo inteiro. Se não ver o vídeo inteiro não vamos entender muita coisa não. Depois quando for fazer o seu aí vai sair tudo errado. Aí fala, mas o cara ensinou lá que ensinou errado. Não é que eu ensino errado não. Vocês tem que fazer e falar, olhar certo, ver os vídeos inteirinho. Então veja bem, ó. Eu tô em cima do quarto e as nem mexem. Agora é o seguinte, eu eliminei esse quartzo aqui, ó essa pedra eu eliminei da eu eliminei das varetas portanto é, essas varetas agora não pega pedra mais e outra coisa que eu quero dizer para vocês também é o seguinte é o alumínio aqui ó nós temos aqui um um lacre de... de... de... de... de, de, de, de nós vamos pôr esse lacre aqui no chão vamos tirar esse aqui agora que agora nós já não vamos usar então vocês vão perceber a câmera agora filmou lá bem em cima do lacre. vocês vão perceber que eu vou passar em cima desse lacre. e nada vai acontecer porque quando eu coloco o quarto na câmera, eu elimino, eu elimino esse lacre. aí pega mais esse lago, alumínio mais agora vou fazer um outro teste para vocês verem como é que ela só vai pegar coisa nova agora vamos colocar esse cobre aqui vocês verem qual vai ser a diferença esse aí é um pedaço de fio de cobre e outra coisa, se esse pedaço de fio de cobre estiver enterrado ele emite mais aura do que jogado assim em cima do chão ele, no chão ele com umidade ele transmite mais forte então vocês vão ver o que acontece agora. As varetas cruzou. Elas cruzou por quê? Porque é cobre. O que tiver de cobre, metal e ouro é o que elas vai achar. O mais ela não vai achar mais nada. Você pode andar em cima dos ferros com ela, andar em qualquer lugar que ela não acha mais. Então, o cobre ela cruza, o metal ela cruza e o ouro ela cruza. Agora eu preciso também dizer o seguinte, eu preciso dizer que o ouro ela cruza devagarinho, mais devagar mesmo, eu não sei se vocês perceberam aí agora no cobre, que ela cruzou bem devagar. É, então eu vou fazer um pequeno teste aqui vou fazer um teste aqui no olho pra vocês verem como é que funciona então aqui ó tá com um pedacinho um pedacinho de prata para então, tá carregar vou pôr um, um, um bagulho em cima aqui então tá aqui ó bom agora nós vamos fazer outro teste de Word. agora eu quero ser agora quero ser bem chega bem perto das varetas porque elas vai cruzar muito vagar então, essa aura dele é muito fraquinha. Ó, você vê que a vareta está cruzando de levinha. Está cruzando a ponta muito de leve, certo? Então, às vezes você vai achar ouro você não vai perceber. Você vai passar em riba. Você vai chegar em cima assim e vai passar direto, Por quê? porque o ouro tem a aura muito baixa mesmo ele enterrado a aura dele é baixinha então você veja a altura que eu tô ó a hora que chega nele as varetas vai devagarzinho elas cruzou levinho de levinho se você pega por exemplo um diamante elas cruzam rápido se você pega o cobre elas é um pouco mais rápida mas o ouro é devagar agora Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar Nós vamos colocar esses dois pedacinhos de ouro Aqui numa, numa distância E vamos colocar o outro para cá Então, ó, tem um que está lá o outro está aqui agora vocês vão perceber agora eu vou andar no rumo aqui do Edson está filmando e agora nós vamos ver para onde que elas vão apontar primeiro mas me parece que elas já vão apontar para a esquerda elas já estão virando uma já virou mais rápido então ela apontou aqui na esquerda por que que ela apontou na esquerda? porque eu, onde eu pus aquela é nossa tá lá ó, tá atrás do câmera então eu vou virar pro lado aqui contrário fazer ver o que, que vai acontecer então ela já tá virando, ela tá querendo virar para trás já eu já tô passando ela já virou então ela já apontou aonde está, agora eu vou reto aonde ela já apontou. Aí ó, você vê que a vareta ela cruzou em cima do ouro devagarzinho, se eu voltar para trás ela vai abrir, ó. se eu for para frente ela vai cruzar de novo, só que ela cruza bem lento, ó, bem devagarzinho essa tá cruzando. cruzando, porque o ouro está embaixo. Agora é o seguinte, quando o ouro está enterrado ele pega um pouquinho mais forte, porque a aura dele aumenta, mas quando está muito em cima é mais devagar, então vamos, vamos a outro teste. Agora a outra está lá em cima, está no rumo do câmbio mas está lá atrás, nós vamos cortar mais ou menos por baixo aqui, para nós ver para que lado essas horas vai apontar agora se vocês imaginou o seguinte vamos dizer que elas pegassem ferro, o tamanho que está aqui o caminhão ali o tamanho que tá o caminhão elas já teriam que estar tá mostrando lá, já teriam que estar tá para cá <coughs> então não é, elas não pegam aquele monte de ferro lá não então vamos indo vamos indo porque a hora que chegar na hora elas vai começar a virar, elas estão tá começando a virar João. Já estão virando, eu estou indo reto Elas já estão virando porque eu estou passando já o rumo Elas já virou elas já tão, Agora, o câmera está mostrando lá que ela está mostrando que já tá lá em rima Agora eu retei o corpo Mostra atrás onde está o saquinho Olha lá, mostra agora em mim você vê, Mostra reto em mim Então eu estou retinho com o saquinho Se eu andar para esquerda ela vai virar para lá do mesmo jeito então eu estou andando para a esquerda então ela já começou a virar ó. ela já está virando se eu andar mais, ela vai fazer o L já fez o L então agora eu estou reto com o saquinho agora eu vou reto com ele agora eu estou reto com ele olha, ela começou a cruzar devagar cruzou, o saquinho está embaixo eu vou voltar para trás, vou fazer de novo na reta agora. então Vocês vão perceber que ela vai cruzar muito de levinho, que eu estou andando bem de levinho. Ó, ela cruzou a ponta de levinho. E vem cruzando de leve Agora, a hora que ela dá o prumo no saquinho lá, ela não cruza mais para cá. Ela cruza só para tá onde está o saquinho. Então, vamos fazer mais uma vez, para que não haja dúvida. Lembrar o pessoal para se inscrever aí no canal, deixar o like, gente. O like é importante, faça os comentários, o canal poder crescer, poder ter mais audiência. Também compartilha aí com os amigos aí, para os amigos poder ver. Compartilha aí no Facebook, Instagram, no Facebook. Eu agradeço os amigos. Então, ó, nós estamos chegando em cima do aqui, hein? Ela cruzou. Ela parou de cruzar? Você pode pegar o plumo e colocar o plumo que está bem no reto, na reta do plumo. E também dizer aos amigos aí, que logo nós vamos ter um outro vídeo. Logo nós tem mais um vídeo aí explicando mais umas coisas e mostrando algumas novidades. Porque se for, se for explicar tudo sobre o detector, nós vai ficar muitas horas falando. Mas cada vídeo é importante, é, cada, cada vareta é um, é um jeito. Cada detector é um jeito. Então é, por exemplo, um detector é rolamentado. Você tem que ter, por exemplo, o jeito da vareta, o jeito de você fazer o terra dele aqui, ó. É muito importante, porque senão ele não corta esse ferro É aonde muitos detectores aí que o pessoal vende aí dá problema, porque o terra deles está muito ruim. Eles não têm o pé do terra junto com por exemplo, você vai caçar ouro o ouro tem que transmitir no pé da vareta da é pé da vareta que ele vem para fora da ponta então vou dizer aos amigos aí que uma boa tarde um bom, bom fim de semana e até o próximo vídeo